Ah. Ah. Ah. não tem YouTube não tá mais recomendando música. Ah, essa pode ser, essa é triste. Não, tem que ser uma mais animada. Vamos pegar uma, uma essa aqui é boa. Clássica, clássica, clássica. E aí, e aí, e aí? Por que o Kojima... Por que o mano tá mamando o Kojima? Que isso? Caralho, eu Mikkelsen. Assim quem vai ficar Mads sou eu, velho. Porra! Tá maluco, mano. Não, só na broderagem. Quem nunca, quem nunca, quem nunca. E aí, turma? Quartinha... Tem um aviso hein, tem um aviso hein, essa live vai ser rápida, vai ser uma